Mas a pergunta que não quer calar é... Por que a esquerda não faz nada? Olá, companheiro. Tudo bom com você? Eu sou a Ana. A Ana Rips. Aquela. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o 1 de maio. Fica aqui comigo. Bom, se você for ao Google agora e digitar lá 1 de maio de 2022, você vai ficar impressionado com o resultado que você vai obter dessa imprensa horrorosa que a gente tem aqui no Brasil. E aí você vai entender, companheiro, que é tudo muito sinistro, é muito esquisito. Porque é o seguinte, desde que eu me conheço por gente, a data 1 de maio é uma data sagrada da esquerda. Só a esquerda comemorava e tinha como um dia de lutas o 1 de maio. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas parece que a esquerda agora arrumou um sócio para para comemorar o 1 de maio. Comemorar que foi a extrema direita, ela mesma, aquela que rouba tudo, todas as pautas da esquerda. Mas por que isso acontece? Ah, antes de te explicar o porquê disso acontecer, eu vou dizer para você que no Google, quando você digitar, vai aparecer assim, ó. Protestos a favor do Bolsonaro. Seguidores do Bolsonaro comemoram o dia do trabalho, porque para eles é dia do trabalho, não é dia do trabalhador. Pessoas que apoiam o Bolsonaro comemoram o 1 de maio. Bolsonaro mobiliza o Brasil no dia 1 de maio. Olha, na boa baixa até uma bed sabe a gente ficar, eu fiquei triste, eu confesso, porque não pode gente, não pode, não pode, não pode. Eu queria entender várias coisas, eu não posso falar aqui de coisas que eu não sei, mas eu acho muito estranho, acho muito esquisito que a Avenida Paulista no, nos anos de 2021 e 2022, tenha sido dada, cedida à extrema-direita, aos bolsonaristas. O que, que a extrema-direita sabe de trabalhador, além de tirar os direitos? Alguém me explica aqui embaixo, por favor? Por que a extrema-direita é prioritária em comemorar uma data que, historicamente, pertence à classe trabalhadora. Por quê? Por que a extrema-direita está tendo prioridade, gente? Vocês conseguem entender isso? Porque eu não consigo entender. Será que alguém me explica? Por que a paulista foi dada para a extrema-direita? Por quê? Quem decidiu isso? A PM, a prefeitura, ok, tá, eles decidiram, eles estão defendendo o lado deles e acho que isso é normal. Mas a pergunta que não quer calar é, por que a esquerda não faz nada? Por quê? Me explica, pelo amor de Deus, como a esquerda engole todos esses micos. Como pode a esquerda aceitar um local como a Praça Charles Miller, que é um lugar inacessível, que é um lugar que espanta pobre, porque pobre não gosta de lugar longe, pobre não gosta de lugar rico. É um bairro cheio de mansão, gente. Por que a esquerda aceita? Alguém me explica... Por que a esquerda aceita esse tipo de humilhação, sendo que essa data é historicamente dela? Por que, gente? Eu tô com raiva, assim, tô. Porque eu queria saber quem é a pessoa que senta lá nas reuniões e diz que representa a esquerda. Porque diz que tem um rapazinho aí que representa. Se fizeram uma procuração para esse rapaz aí representar a esquerda, eu não fiz. Você fez? Você assinou lá uma procuração, tipo assim, ele é o meu síndico e o que ele falar tá falado? Não, né? Eu também não. Então, gente... Tá muito difícil de lidar com isso, sabe? A gente fica indignado, as coisas têm limite... Sabe, aí o meu lado italianona vem à tona. Eu nem sei mais como falar sobre isso com vocês. Eu tô inconformada. Eu tô inconformada com a merda que foi aquele ato de ontem. Gente, o Lula foi no rato. Será possível que, nem com a presença do Lula, a gente conseguir mobilizar as ruas? O que, que tá acontecendo? Por que, que a esquerda fez o ato num lugar escondido? Por que a esquerda está entregando o 1 de maio para a extrema direita? Na verdade, a pergunta é essa. Por que essa sabotagem contra o trabalhador? Por que essa sabotagem contra o Lula? Tudo bem que é ano eleitoral, mas não é o momento de mostrar o nosso candidato? Ou é o momento de sabotar o nosso candidato pensando em uma eventual terceira via? Será que é isso? Acho que perguntar não ofende, né, gente? Então, gente, é muito questionamento. Eu não sei como você se sente com relação a isso. Mas aqui chega a doer, sabe? Aqui, ó. O coração chega a sangrar, como dizia minha amiga, o coração sangra. De a esquerda se comportando como um corno manso, porque é isso que a esquerda tá fazendo, ela tá se comportando como um corno manso. Quem são essas lideranças que tomam essas decisões? Hum? Alguém sabe? Eu queria só entender. Porque a esquerda, como colocar isso? Vou colocar, como disse o Rui Costa Pimenta, na análise política de sábado. Essa entrega da paulista para a extrema-direita, ela é simbólica. Ela está muito além de entregar a paulista para a extrema-direita. Entregar a paulista para a extrema-direita no 1 de maio vai além de entregar a paulista. Entendeu? Entregar a paulista para a extrema-direita no dia 1 de maio significa entregar o 1 de maio. E o 1 de maio não é para ser entregue. Ninguém tem autoridade de entregar a data dos trabalhadores para a extrema direita. A extrema direita não tem trabalhador. Todo mundo sabe disso. A extrema direita tem patrão, classe média alta, pessoas que que gostam de ter funcionário. E a esquerda tem o peão. O cara que trabalha na fábrica, o cara que trabalha na coleta de lixo, o cara que é motorista de ônibus, o cara que entrega a sua encomenda, o açougueiro, o cara que corta carne, o cara que constrói casa. Esse é o cara da esquerda. E essa data tem que continuar sendo dele, tá bom? Então, eu gostaria de pedir que esses representantes que dizem re representar a esquerda, sei lá, como ou porquê, refletissem nisso. E esse vídeo era só mais um desabafo mesmo, tá? Tá difícil, gente? Tá foda. Eu queria saber o que, que você pensa sobre isso que eu falei. Escreve embaixo pra mim o que você pensa. Por favor, vamos curtir esse vídeo? Compartilhar com o seu amigo... Vamos nos inscrever nos nossos canais, gente? Vamos fazer canal, gente? Vamos espalhar nossa política pela rede? Porque tem muito robô bolsonarista fazendo muita coisa. Tudo bem que robô não vota e não elege ninguém. Mas eles vão ocupando os espaços. A gente precisa, de alguma forma, rebater tudo isso. Porque do jeito que tá, não dá pra continuar. A esquerda precisa ressuscitar ou ela está morando em outro planeta, ou ela está dormindo. É esse o recado que eu gostaria de deixar aqui para você. Muito obrigada a você que esteve aqui comigo hoje. Um beijo, até a próxima. Tchau!